Fala galerinha, tudo bem? Paula Souza falando do, do canal aí, Dicas e tutoriais de Marca Digital. Bom galerinha, vamos lá. Vou trazer um tutorial que eu acabei, falha minha mesmo, eu acabei esquecendo aí de estar tá passando pra vocês aí, vamos dizer assim, um detalhezinho aí de um vídeo que eu gravei, que foi, deixa eu colocar aqui pra mostrar pra vocês, esse aqui. Como usar o Camtasia estúdio 8, né? Eu ensinei a vocês o básico aí para vocês poderem estar usando o Cantasia, um passo a passo. Só que, por falha minha, eu esqueci de estar mostrando como é que grava a tela do PC e como vocês podem estar usando uma câmera, webcam, né, no caso de vocês com o Cantasia. E teve alguns inscritos que me pediram essa opção porque eu acabei esquecendo. E com isso, eu vou trazer para vocês aqui esse tutorial hoje. Bom, mas então vamos lá. Eu vou estar tá mostrando aqui para vocês também, ó. quem não tem o Camtasia, gostaria de estar tendo Camtasia, eu tenho esse vídeo aqui, ó. Camtasia Studio 8, aprenda a baixar e instalar é, o download. Não é um Camtasia craqueado, não tem nenhum crack nesse Camtasia, o que ele tem para que seja totalmente aprovado e que você possa usar aí, para o resto da sua vida. É um cereal É como se você realmente tivesse comprado o Camtasia e quando ele pedir né para colocar a chave de licença, vocês estarem colocando o cereal dele. Então, aqui tem um download com o Camtasia Studio 8 e o serial, sendo que baixou o download, instala a versão que eu estou deixando lá, porque o serial só vai servir para a versão que eu estou deixando no download, tá? e aqui tem um passo a passo como vocês podem estar tá utilizando o Camtasia Studio 8, e hoje eu vou estar tá mostrando para vocês como vocês podem estar tá gravando a tela do PC e também como vocês podem estar tá usando a webcam no Camtasia, mas antes vamos lá, dê aquele joinha aí no vídeo, se inscreva no canal, o canal é esse como vocês podem estar tá vendo aí na tela tela, eu não tenho o que esconder. O canal é esse aqui, ó, Dicas e Tutoriais de Marca Digital, Paula Souza. Tem minha fanpage aqui, tá? A fanpage Sucesso em Casa é a minha, é vinculada com esse canal, só que eu tive que mudar o nome do meu canal por um probleminha do de uma, outras pessoas aí usando praticamente o mesmo nome e as pessoas estavam confundindo o meu canal. Quando eu procurava meu canal as pessoas confundiam com o canal de terceiros, então eu decidi mudar. Mas a fanpage ainda é sucesso em casa, tá o meu blog também é sucesso em casa, tá aqui, quem quiser tá dando uma olhadinha, pode ficar à vontade. Ative o, o sino das notificações, esse sininho aqui, porque toda quarta-feira tem é, vídeo novo no canal, 8 horas da manhã. Vocês ativando o sino, vocês serão notificados. Notificados que tem tutorial novo no canal. Então vamos deixar de conversa. Vem comigo que eu vou mostrar para vocês. Vou minimizar aqui e vou abrir o Cantase. O Cantase tá aberto, como vocês podem estar vendo, o Cantase é aberto. E vamos lá. Como eu falei, né? Eu esqueci de estar tá mostrando para vocês aí como é que a gente grava. Para gravar, vocês vão vir aqui, ó, nesse Record um Screen. Nessa setinha para baixo aqui, vocês cliquem aqui e vai vir nessa primeira opção: Record o screen. Pronto. Abriu essa janelinha aqui. Como vocês podem ver aí, ó. abriu essa janelinha. O que, que nós iremos fazer agora? Esse full screen, ele pega a tela toda do seu PC. Tem aqui para você estar tá customizando aqui, né? customizando a medida que vocês querem. Eu geralmente eu não uso, eu deixo já como vem padrão, eu deixo full. O screen mesmo, que pega toda a minha área aqui do, do PC, tá? Aqui é o microfone. Eu geralmente eu não uso o microfone no Camtasia, tá? Mas vocês podem estar tá utilizando o microfone de vocês aí, ó. Vocês podem estar tá selecionando o microfone que vocês usam, eu não uso. E aqui é onde nós iremos ativar a webcam, clica na setinha para baixo e seleciona a webcam de vocês. Então, galerinha, eu vou selecionar a minha câmera aqui, mas eu peço que vocês não se assustem, tá? Sim, porque vai aparecer Paula Souza aqui no vídeo. Então, vamos clicar aqui a minha Cyberlink, eu vou clicar aqui. Prontinho, galerinha, aqui sou eu, Paula Souza aqui falando. A minha câmera vai ficar gravada aqui. Ó, Eu tirei o mouse como vocês podem ver aqui ficou verdinho tá o webcam on e aqui é a minha câmera, eu vou clicar aqui para gravar ele vai dar o tempo dele aqui carregar e prontinho, deixa eu abrir aqui agora dicas e tutoriais, marca digital Paula Souza, eu vou botar aqui, deixa eu clicar aqui nesse aqui no Cantaz Studio 8 vou tá clicando aqui, vou dar um pause aqui, para não precisar carregar, vocês podem ver ó, aqui tá o download aqui é o link do vídeo novamente tá, aqui é um link para quem quer aprender sobre rede social, aí fica que em rede social, aqui tem um link também, vocês podem estar clicando para estar olhando também. Vou clicar aqui, vocês podem ver deu 2 minutos e 7 segundos aqui, ó tá indo. Posso apertar o F9, vai dar um pause, como vocês podem ver mudou para resumo, meu webcam sumiu. Se eu apertar F9 novamente, voltou a gravar, estou gravando. Se eu apertar aqui eu vou parar o vídeo, né vou cancelar aqui o vídeo, vai dar stop no vídeo e ele vai abrir a janela para renderizar o vídeo. Eu apertando o F10 do meu teclado, a mesma coisa coisa, vou tirar daqui e vou apertar o F10, chegou mensagem aqui, normal gente, não se espante não, deixa eu apertar o F10 aqui, prontinho, deu stop, e como vocês podem ver, carregou aqui o vídeo, deixa eu dar um pause, tá, carregou o vídeo, tá aqui, vou clicar aqui em salve e edit, né, save and edit, vou clicar em salvar, ele vai abrir a janela perguntando como é que eu quero salvar, salvar, Bom, vou abrir o Camtasia. O Cantasia tá aberto. Eu vou fechar aqui, essa parte aqui, que a gente grava no Cantasia. Eu vou fechar. Então, vamos lá. Vou puxar o um vídeo que eu acabei de gravar para vocês. Esse Capture 2 aqui, eu não renomeei nem nada. Vou colocar aqui. Como vocês podem ver, tá a tela do meu PC aqui. Ó, 1280x720. Ele já tá aqui. E a minha câmera tá aqui, ó. No cantinho, ó. Como vocês podem ver, eu vou deixar só ela aqui, aqui ó. Tá vendo? A minha câmera tá aqui. Vamos... Alinhar aqui de novo o vídeo aqui. Vamos supor que você quer colocar essa câmera aqui do lado esquerdo. Do lado esquerdo, o que nós iremos fazer? Como vocês podem ver, as duas linhas aqui estão azul. Se você quiser mexer só na imagem, você vai clicar aqui só na imagem. Capture 2. Aqui é a imagem, tá? No track 1 é a imagem. No track 2 é a câmera. Ó. Então, se eu quiser mexer só na imagem, presta atenção aqui no símbolo da minha câmera. Ó, Ela continua lá, ela não sai. Ó. Por quê? Porque só a minha imagem aqui, na timeline aqui, ela está selecionada de azul. Se eu selecionar as duas, selecionei as duas, eu vou mexer e olha o que vai acontecer com a minha câmera. Ela vai vir junto. Se eu quiser mexer só na câmera, eu vou clicar só na câmera, na, aqui é onde fica a câmera. Deixa eu aumentar aqui para vocês estarem vendo melhor. E onde vai ficar azul é só a câmera, então eu posso mexer com ela para onde eu quiser. Gente, deixa eu falar uma coisinha aqui para vocês. Eu vou aumentar também, vou aumentar um pouquinho mais aqui. Tá vendo? Onde fica essas linhas amarelas é porque está alinhado ao vídeo, tá? Não vai ficar nem passando, nem sobrando, nem nada. Deixa eu alinhar o vídeo também, ó. Todas as linhas amarelas, beleza. Ó, aqui só ficou o lado. Embaixo já não ficou porque tá acima do vídeo. Então, vamos alinhar. Prontinho. Vou dar um play. E como vocês podem ver, a câmera está ali. Poxa Paula, mas aqui ficou na frente dos seus vídeos. O que, que eu, você pode estar tá fazendo aqui? Vou dar o pause, selecionei minha câmera. Vou puxar para cá, alinhei, vou dar o play de novo. Pronto, vocês estão vendo aí o meu vídeo e estão vendo a minha câmera. Quer descer de novo? Vamos voltar e vamos descer ela. A mesma cor, prontinho, ok? Aí, dei pause. O vídeo já está ok, você já quer publicar o vídeo? É o mesmo processo que eu ensinei lá no outro videozinho. Vai vir aqui no Product and Share, clica aqui, e aí vocês vão fazendo aí do jeito que eu ensinei para vocês no outro, no outro videozinho. Então, não esquece, não tem o Camtasia, tem o primeiro vídeo, baixo o Camtasia, que tem lá o tutorial, tem o um download, tem tudo ok lá. Segundo vídeo são as configurações de como está editando um vídeo no Camtasia, de como vocês podem estar tá, é, salvando esse vídeo e agora esse vídeo ensinando como gravar a tela do PC e como está usando a webcam do seu computador, ok? Espero que ajude, não esqueçam de se inscrever no canal, dê aquele curtir se gostou do vídeo. Se não gostou, dê aquele curtir também só para ajudar o canal e ative o sininho para que vocês recebam a notificação de toda quarta-feira, 8 horas da manhã, vídeo novo no canal para ajudar vocês. Tendo alguma dúvida ou alguma sugestão de vídeo, deixe aqui no comentário que eu vou estar tá respondendo a todos sem nenhum problema, ok? Beijo a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.